Olha só a praça da igrejinha, a igrejinha está ali, da antiga matriz. Olha só a decoração aqui tá linda, os anjos tem estrelas, presentes e aqui a decoração tem de diferente da outra praça, o verde. As cores tradicionais do Natal são verde e vermelho, né gente? Fazem é, uma diferença muito grande. Olha os anjos. As estrelas. Ó. O corredor de estrelas. Gente, é lindo, né? Natal é uma festa linda, uma festa rica, uma festa da família. E que deve, sim ser vivenciada junto aos seus, né? O Natal triste é o Natal sozinho. Eu aproveito o vídeo para fazer uma chamada por aqueles que estão nos orfanatos, aquelas crianças que estão nos orfanatos e por aqueles idosos que estão nos asilos. Gente, é uma condição triste. É Muitos que ali estão assim como eu, você e muitos outros no dia de hoje jamais imaginaram que um dia fossem estar solitários e sozinhos nos asilos. Grande parte desses não tinham nem tempo para pensar nisso, devido às horas de trabalho, às lutas para sustento da família e para criar os filhos e ajudar ainda a criar os netos, né? Então eu Faço um pedido neste vídeo para que vocês se atentem àqueles que estão nos asilos, nos orfanatos. Eu sei que muitas instituições socorrem é, o abandono das crianças que estão nos asilos e dos idosos. Mas eu acredito que entregar um presente, uma lembrancinha pessoalmente a um idoso, mesmo que você não conheça, dar um abraço, desejar um feliz Natal, Só vamos supor, 20, 30 minutos ou menos do seu tempo. Isso vai fazer a diferença. Vai ser um Natal diferente na sua vida, na vida da sua família, porque tem, tem muitas pessoas que são deixadas, abandonadas nos abrigos. Ah, os familiares se envolvem nos próprios problemas, nas próprias questões e ali deixam os seus idosos. Isso é uma coisa muito triste, é um fato muito triste, é uma realidade. É uma realidade. E esse ano nós tivemos diversos fatos ocorrendo com idosos em vários estados do Brasil. Tanto incêndio resultando morte de idosos, quanto idosos em situação de maus tratos. Né? Juntados, não é nem recolhidos, em determinados locais que se diziam não registrados e diziam que era a função uh, social deles, né? então vamos nos atentar a isso nesse Natal, assim como em todos os Natais que virão. O Natal é uma época de reflexão, é uma parada que todos sofremos, quase que uma parada obrigatória e eu acredito realmente que ela é necessária. Se tem uma tradição vital para a humanidade, mesmo que em épocas diferentes, ela é chamada Natal. Ai, que lindo, gente. Olha as pessoas juntas tirando fotos. Ó, perto da igreja, já devem ter participado, estão com a espiritualidade elevada. Que coisa boa, né? Olha só. É isso, o Natal se aproxima final de semana que vem e que vocês tenham muita luz é, nessa véspera, nessa semana de véspera de Natal, que tenham a oportunidade de se reunir com seus filhos dentro da sua casa, ler a Bíblia, contar aos seus filhos a história do nascimento de Jesus, explicando né, e evangelizando dentro da própria família. E que seja abençoado o Natal de vocês, de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada lar, cada pessoa que está agora assistindo este vídeo, que tem me acompanhado. Eu só tenho a agradecer 2022. Eu cresci muito aqui em Trindade. E graças a Deus tem muitas pessoas dando força ao meu trabalho, às minhas publicações, entendeu? Isso é muito importante para mim. É, e eu sei que vai crescer, eu vou ter vários seguidores, eu vou poder estar conversando, falando onde, onde quer que a gente esteja, Estado, Município... Seja como for, a gente vai estar tá partilhando com você, dando oportunidade a você, às vezes, de conhecer os lugares quais que muitos nem sabem que existe, né? Tem gente que não sabe. Ah, existe um município chamado Trindade e é, tal. Então, muita gente não sabe. Essa é uma oportunidade que a gente está abrindo para cada um de vocês e com muito gosto, com muito carinho, viu? Então, fica assim, gente. Deus abençoe. Nalí de Araújo Leite, do município Trindade, Goiás para o estado de Goiás e para todo o Brasil.